Não tem medo nenhum. Na moral, é tudo, tudo chinês. Vambora, embora, vamos é ah, não, não, parceiro vamos pra cima. essa ser é o da mãe? Olha lá, oh. olha lá. Fire in the hole. É. Não, não Esse cara tá de brincadeira não. E aí? Hum. E aí eu tô falando? Aí foi. Sentou? Braço? Nossa Caraca. É, mas temos que ir pra cima, pra ah, cima, não, é pra cima Não dá, não vai dar Vai não vai dar, rapaz Vamo ver, vamos ver Eles são de 12, mano, então é só pegar a longa distância Ah, é? A bala dos nuvens Tem chance Olá, galerinha, beleza Fire in the hall. Aí Olha o ratinha saindo. Aí atrás da caixa. aí a rampa, olha a rampa. Rampa, rampa, rampa. Aí avançou. Mas que é isso? Ai, é grupo. Aí. A base deles, um Nunca nem vi uma dose tão boa assim. Tá na esquerdinha, tá na esquerdinha. ai, ai. Olha 152. isso, 52. É, vamos dar uma segurada, né, mano? Vamos lá, vamos lá, pancante. Pega a pancante, pega a pancante, é parceiro. Eu, eu vou segurar o meio, eu vou segurar o meio. Não, C4, não, C4! Você parece burro! Dois x dois x dois Tira a cara aí que é Sniper. vai descer a torre, pega a torre aí pra mim. vou pegar a costa aqui, corredor Corredor, corredor, corredor Ó, que é isso? Tá fogo essa, mano Olha o cara lá, mano Opa, Vai ser blima, levar esses três aí junto Atira, não atira não, infeliz. Na praga. Não tem medo não, parceiro, vendedor. vai pra cima. questão oh, de honra. Lá da Santa Agora a questão de honra é eu ganhar desses caras. Não, tá ligado. Dois calpão, dois calpão. 189. Ah, é isso, cara. Flash bomb. Que isso? É um copo no copo do cara <risos> Nos copos do cara a 10 dias <risos> eu Não sabe não. Vai lá vai lá mano, vou tentar pegar B. Não, é questão de honra rapaz, vamos claro. matar um aí. Não dá fogo O cara é ruim pô, é só meter a distância É, é. realmente Mais um fogo, mais um fogo Torre torre, torre, torre, torre, torre, torre, torre. Mais um torre, mais um torre. Tá varanda. O que é na varanda? Esse cara é ruim, pô. É só meter a distância, tem que matar. Tem que pancar, tem que pancar. Cadê o blinde, pô? O blinde é o blinde. É, é, Vai, vai, parceiro. Vai, vai. Vou fazer esse doido aqui. Vem, Zapo. Vem, Zapo. Cara. Não me ajuda, Não não. Eu não vou fazer esse doido com esses caras aí, mano. Ô, oh, velho. Vocês estão com medo, cara? Que, que nervos... Dá uma raiva disso, cara. Estou ficando nervoso! Pô, oh, tira a para pra Tira a Tá mirado, tá mirado pra mim. Não deu pra cá. velho. Tá Ele com medo, tá cara. Mais um. Dois, dois, dois. Não tem medo para esses caras não, filho. Baixa Que Baixa a bola eu não, não. Eu não, dá para ganhar. Quero ver eles ruxarem agora. Nossa, que é isso. O cara já acabou pulando. <risos> Arruxando, tá no meio da rampa já aqui. Dois? tá aqui já. Arruxou, a já arruxou. Nossa, é 3. Tu é cego, ah. Não morre, mano. Tá na, tá na caixa. Na caixa. Se varar a caixa. É do... ah, agora eu pinei. Pô, agora eu pinei. Eu pinei muito. Pô, mano, é chinei, rapaz. Nós é brasileiro, parceiro. Nós é brasileiro. É dois mundial em cima dos caras, fi. Vem. É, Pegou do Cistina, já ganhou ah. o meu mundial. Nem no futebol chinês não deu a Copa do Mundo, ó torre, torre, Torre, Torre, Torre Torre, Torre, Torre, tá tudo Torre, tá tudo Torre Leve Boa ele, torre. Fundo A, fundo A, eu Dois Fundo A Caminho dois Olha essa copa, mano Dois, dois caminho A Tá bom, Bi, calma, Gui, calma, Gui Boa Boa, Gui Boa, é chinês, mas é brasileiro, pô Alguém viu alguém? Tem aqui ah, é Tem aqui na rota, aqui Tá em cima da, da torre, tá? Olha, tô aí, ô, oh, Padinho, boa. Olha a torre, olha a torre. Flechei, Padinho, flechei. Sai os abos, sai os abos, Padinho. Levei a torre. Tô contigo, Padinho. Nossa, Vai que lá longe, né, pra você dar Atrás da caixa, Padim. Boa. Ai, Vem, vem, vem, vem. Tá, tá na rampinha, tá na rampinha, ah, mirado você tá 4 aqui. Vai, Padinho, vai, vai, Padinho. Boa! É chinês? É chinês? Nós é brasileiro, nós é brazuca, brazuca. É fardo na rampa. na também, boa. Mais um, mais um. Recuo, recuo. Tá aí, Padinho. Dá uma olhada aí, Padinho, dá um. olhada aí. Torre meu, pode ver lá, pode ver Olha aí, Padinho. Dá uma calma. Não tem ninguém, tô vendo nada. Ah, o cara morreu aonde, velho? O cara tá no ar, C4 tá meio. C4 tá meio, C4 um torre, um torre, um torre. Não pra ninguém. Tem um torre. Ah, tá base 50. ainda, mano. Esse infeliz. Tá, seco também. Isso me irrita! Tá no ar lá, no corredor do ar. Tá no meio da ponte. Não, parte, não, não, tá fa não fa faz isso, não. Tá. Aí é besteira, ah, Zab, Nunca faça isso, parceiro. Você Eu tem baixo. que estar tá grudado no pixel dele. Ah, ah, ah, ah. Puxou granada pra trocação, pô. Não, não. Pra mim é uhum. caída. Não! Muito rápido. E morreu dois rampas, dois rampas, rampa rampa, rampa, rampa, rampa, dois rampa. Outro rampa, outro rampa. Outro rampa Ajuda lá, vara a caixa, para a caixa. Boa, boa, boa, caramba, boa. Caramba, boa. Cuidado, ó, ah, meio, meio, meio, Costa, costa, costa vai, costa. boa, vem, chinei, vem, caramba, vem, vem, chinei. Deu ah. ruim.